Filhos de Utopia, eu descobri tudo o que tá pra acontecer. Utopia não está segura. A cidade pode acabar a qualquer momento. Eu preciso fazer alguma coisa e eu não tô bem com isso. Pra ser sincero, desde que eu visitei o laboratório do Mendrake, eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Mas bom, vamos contar essa história do começo de quando ainda tava bom. Então, se inscreve, deixa o gostei e vê o vídeo até o final que tá muito bom. <risos> Pode se perguntar assim, nossa, ué. O Lajota tá ficando doido, ele perdeu a cabeça. Mas não, mas não. É, é, é, é, é, é, o, é o carro, ó. Pera, pera aí. Ó, aqui, ó. <risos> aqui, ó. É o carro. É o carro. É o carro do bom dia. Pera aí que eu, eu, eu, eu gastei tanto minha garganta que eu vou ter que tomar maguinha aqui. <tos> Agora! Sim. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom, mas só os de verdade perguntaram se eu tô bem. Agora é, me responda na humildade. Ficou pânico ou não a minha roupa de prefeito roxo? Quem curtiu? Só, só deixa o gostei que eu vou saber se você gostou da roupa, tá bom? Agora, pra quem não tá ligado, essa é a nossa nova prefeitura de Utopia. É uma prefeitura bem legalzinha e bem bonita, né, mano? O Jonathan e o Drew estavam fazendo algumas decorações aqui já. Parece que eles fizeram um tribunalzinho bem legal, né? Um tribunalzinho pânico. Dá pra utilizar. Tem até aquelas sala do júri para eles conversarem e ver se está tudo certo ou não. E tem mais umas outras coisas. Mas antes eu tenho que fazer a sala minha do Pedro, né Parece que o House queria falar comigo. Deixa eu ver o que o House quer primeiro. Vou, deixa eu chamar ele aqui. Bom dia, meu querido prefeito. E aí, Ars, curtiu minha roupa nova? Caraca, tá bonitão, hein? nossa é. E a prefeitura nova? Essa prefeitura aqui eu já vi em algum lugar, não consigo lembrar da onde, cara, mas tá bonitona também. Tá bonitona. É, é, é que assim, não é uma coisa que eu criei do zero, sabe? É uma imagem da internet, sabe? É, traz lembranças mist Sabe, boas e esquisitas. assim, inteiro. Vamos só né? Se fosse fazer do zero, ia, ia dar mais trabalho, né? É, e outra, a modelo de prefeitura tem um monte parecido com essa aqui em todos os países, né? Você só é. reproduziu ela aqui. Mandaram tá de assunto, Raul, assim, ainda não fiz a minha sala e tudo mais. Porém, Sim. eu tenho um tribunal. Quer conversar no tribunal comigo? Sim. boa, né? amizade, um ué. Não qual tem juiz é? aí, não né? escondido aí, não, né? Vai me julgar. Não, não, vou. não. É que aqui no, no tribunal tem uma sala de comitê que a gente pode conversar, tá ligado? Sabe aquela hum. sala que tipo, os juízes vão para votar e tal? Então. Sim. Sei, cara. Caramba, que legal, velho. Olha, pois assim da ó hora, mano. Eu ainda não botei umas uma cadeira que dá pra sentar, mas senta aí. Vamos conversar normal aqui, ó. Caramba, Caramba é perto. Você você tá você, muito longe, você, é. Senta aqui, senta aqui, muito longe. Vamos Depois lá, eu boto cadeira eu de verdade aqui, né? Ó, <risos> é. o seguinte, eu quero te pedir um serviço comunitário pra cidade. GG, eu tô pronto pra trabalhar, patrão. Tá, preciso que você destrua toda a cidade inteira e refaça ela com blocos de diamante. Cara, qual foi, mano? Você é louco, doido, doido? É, é, é muito difícil? Não é possível pra fazer isso. Então, já que tá muito difícil, vou te dar duas tarefas fáceis. Tá, duas é melhor que. É, tá, vamos lá, né? Melhor, melhorou, né? Uou, como eu sou um ótimo prefeito aqui, ó, mano, e, e tem várias portas aqui. Saia pela janela, por favor. Ah, cara, cara, isso aqui. Mano, esse LG tá muito doido, velho. Ó, primeiro de tudo, <risos> vamos lá. Eu quero que você faça para mim uma rua, mas uma rua simples. Ó, você tá vendo que aqui faz tipo um círculo, né? Eu, eu uhum. queria uma rua que viesse para cá, olha. Espera, isso tem uma. Isso tem uma, eu tenho uma parte, ó. Só que em vez da rua ser reta, eu queria que a rua fosse tipo assim, por exemplo. Hum, você quer tipo entendeu? uma atória? Olha, House, não, não, não sou muito bom dos inglês aí não, mas eu quero um bagulho <risos> tipo assim, ó, entendeu? Um, um circulo pra eu poder Sei. fazer uma pracinha com o lago aqui depois no futuro. Ah, Tá, não, mas eu prefeito. quero só o um circulo. Eu quero que eu, eu que vou lançar, lançar decorações decoração pânico aqui no meio. Ah, tá. Como o prefeito quiser. Se eu quero só roubar a rua como é aquele é meu bloco, né? É, quero exatamente nessa paleta de cores que a gente já usa aqui. A segunda tarefa que eu tenho, as primeiras faz a rua, tá? A segunda hum. é o seguinte, uma igreja. Aonde como você decide do seu jeito? Ué, uma igreja? Pra que uma igreja? Pois, por que não? eu só não pode casar mais? Prefeito, tá, tá, tá querendo casar uma filha aí? Ninguém tá sabendo. que tá acontecendo? <risos> não, não, eu, eu, eu tô tranquilo eu tô de bem eu, eu gosto de ver minha vida do meu jeito mas ah. sei lá é que o meu, meu plano como prefeito é ter tudo para todo mundo então a gente já tem por exemplo já temos o um banco já temos lojas temos posto vamos ter temos hospital vamos ser aeroporto temos a prefeitura vamos ter praça lagoas coisas e eu acho que assim uma igreja é uma coisa legal uma coisa maneira para se ter né hum, tá bom vai que alguém quer casar né tem a igreja né é. Seria Por que bom? não? Seria bom. É, eu tenho um amigo Jonathan que ele até gosta da Poki. Eu acho que ele gostaria de uh, casar com ela. Verdade, cara. Agora que você falou do Jonathan, é verdade. Eu tava conversando com ele, tadinho, cara. Tá apaixonado pela Poki, velho. A gente pode ajudar, né? Quem sabe? Tem uma igreja aí, ela dá uma chance para é, ele. Quer saber, é, né? Cara, tá nas suas mãos. Já, eu já desisti disso, cara. Eu e o Pedro que se tentou, eu tô se assim, quiser, cara, contigo. Ah, pode deixar, cara. Eu vou virar um cupido. Eu sei como eu vou fazer esses dois se apaixonarem. <risos> Tá morto, então, né? Quero ver, mas a rua, a rua, não esquece ah, a rua, a rua, beleza. Vou começar pela rua já. Valeu, tá bom, tchau. tchau, tchau, tchau. Bom, falamos com o house e as pessoas não param de vir, menino. Apu, o que que é isso? Falta oh, curtiu a prefeitura, mano. O que essa é a prefeitura? Não gostou? Não, eu achei bem bonita, velho. Só que assim, aqui, calma, menino. Apu, calma, vai ficar tudo perfeito. Antes tinha a loja da bruxa aqui. Você percebeu que eu removi, correto? Sim, ó, oh, tá vendo essas marcação B mequetrefe? Sim, tá. Nós vamos parar de ser meio meio que teve vão virar uma rua no meio vai ter uma praça bonita. E depois aqui vou melhorar o jardim para ficar uma prefeitura da hora. Tá ligado? Ah, mas e e assim, e as coisas que estiverem já aqui. Então, menino, eu queria fazer uma proposta para sua lojinha. Uma proposta. Vai, fala. Ó, aqui, como você pode ver, a gente tem um almoxarifado, que é basicamente uma sala de baú que a gente pode guardar item. Inútil. Então, eu nunca vou usar, vou deixar ela quieta aqui. Porém, este lado aqui, como você pode ver, bem nessa parte aqui da parede, não tem nada. Um local perfeito para você colocar a sua lojinha aqui, deixando o um ambiente mais calmo e legal. E ela é colorida, vai agregar bastante. Você está dizendo que eu posso botar a minha loja aqui na prefeitura mesmo. Significa que, sim, eu vou legalizar sua loja. Caramba. Caraca, mesmo? Então, tipo, pera dentro ou aqui fora? Não, aqui, ó, ó tá, tá vendo essa área de grama aqui, ó, nessa área aqui. Eu quero que quando alguém tenha tá. vindo para pre prefeitura, tenha a sua aqui na, como decoração aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi. Marou, gostei, velho. Apoio, apoio, <risos> pânico. É, só que só que tem um problema. O Luiz deixou com uma condição. Qual? Ele quer 20% de imposto de tudo que se lucrar. e é, Por quê? Ele falou que já que você vai fazer vender duplicata, se você vai vender duplicata, tem que ter que ter imposto. Ele falou ele quer que ele quer que Não é duplicata não, LG, eu, eu, eu tô Farmando, pô. Não, ele. Eu, eu falei isso pra ele. E ele falou o seguinte: não importa se ele conseguiu o item achando, minerando, farmando, se vê de uma divindade. Se é igual aos itens que já existia antes, é duplicata. Mas assim, então se você fizer um graveto, você tá com duplicata, LG. Ó, a, pô, é como isso, mano. É pegar ou largar. Eu já, eu já fiz o que você pediu, cara. Agora você tem que assim, seguir, aqui Não, Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Tá, mas é de tudo que eu vender, né? Não é tipo um imposto semanal. É de tudo que você vender dessa loja. Tá, ah, não, beleza. É porque assim. <risos> <risos> eu assim... acho que vai chegar o um momento onde a galera já vai ter as suas relíquias e aí meio que o negócio vai parar de andar, tá ligado? É, mas se fosse um imposto de 20 semanal, se você lucrasse zero, ia continuar zero. Então, sua pergunta não fez sentido. Exatamente, exato, exato. É, bom, tá, bom eu, posso, é. eu posso transferir a qualquer momento. Posso fazer isso agora, já se eu quiser. Pode agora, mas antes vem cá, avô. Eu queria que você me desse uma dúvida. Ó, você ah. tem pessoas procurando emprego? Porque, querendo ou não, o Jonathan Drill, por algum motivo que eu não entendo, colocaram também aqui um tribunal legal pra caramba, né? na realidade, bem útil. Aqui que da hora. Mano, eu vou te falar, parece que eu tô tendo um déjà vu, sei lá, que loucura. Pois é, eu, eu sinto a mesma coisa, só que mais bonito, sei lá, eu gosto do carpete roxo, enfim, ah. mas pra cá também tem uma sala que eu não entendo a utilidade dela. Eu acho que eu sinto que você é a pessoa certa para me dizer para que, que serve esse local. Isso aqui parece que é um escritório, sei lá. Não, é assim, ó, tem a mesa as pessoas trabalhar, tem uma mini mesa de reunião, mas e aqui, ó, pô? o que que é aqui? Sei lá, parece uma sala, tipo, uma sala, só parece uma sala. Ó, se tu colocasse um mesão aqui ia ficar top, velho. Pois é, né? Eu acho que vai ser, quer saber? Eu acho que vou fazer a minha sala e é a do Pedro aqui, cara, o que você acha? Cara, eu acho incrível a ideia incrível. Bom, parando para pensar aqui, LG, essa estante gigantesca aqui, você já não imaginou, se, sei lá, desse para botar uma passagem secreta? Pô, ia ser engraçado, tipo, você puxa um livro, abre uma porta. Onde você acha que é legal? Ah, bem aqui no meio, né? Tipo, bem aqui. Mano, pensa, ninguém vai desconfiar, velho. Só que aqui é uma passagem secreta que eu já sei também, né? Ah, eu acho que o Drew gosta de algumas coisinhas também. Bom, deixa isso pro outro dia, não deixei, aí, deixei. Aí. Tá, ó, seguindo a PUC, mas que a gente pode pensar aqui, ó. Ó, Eu acho que você é um cara bom, mano. O que você acha que pode ter aqui nessa área? Mano, aqui é difícil <risos> uma recepção, talvez. Pois é, eu fiquei, eu fiquei nesse mesmo detalhe, né? Eu tava pensando em fazer uma, uma, uma, uma estátua gigante, bonito, ornamental e depois a recepção. É verdade, fica legal <risos> Bom, LG, da hora, mano Eu fico muito feliz que você tenha me ajudado aí com a, com a parada da lojinha E em breve eu, eu, eu coloco ela ali, certinho Mano, eu tenho que te falar uma coisa, velho Eu me sinto hum. revigorado É como se tivesse renascido, né? Mais ou menos, mano oh, ah. Inclusive, você ficou sabendo da nave espacial, é. LG? Pera, o quê? Nave espacial, que tava em cima de utopia, pô Ah, todo dia é isso não, Pera, de utopia? Não, não, não, não, não, não Da sua casa, eu sei, de utopia, não Não, não. no meio, no meio da praça aqui na cidade, velho. Ah, então ela saiu da sua casa? Sim, ela saiu e veio parar aqui no centro da cidade. Felizmente, a gente conseguiu tirar. Só que assim, não por muito tempo. E o que aconteceu com sua casa? Aquilo. Você não viu, não? Não. Digamos que ela ficou um pouquinho esburacada. Tá, depois eu passo lá e dou uma olhada. Ah, ah falando nisso, eu preciso de um terreno novo para morar. para morar? <risos> <risos> oh, preciso Deus de casa, LG, você é o prefeito, eu preciso de casa, doido. Tá, eu, eu já tô morando no apartamento, mas eu quero uma casa. Ah, por que você tá morando no apartamento? Meu Deus, eu solucionou que eu pensei. <risos> Não, já tô morando lá. Tá, faz o seguinte, casa, pa, passa terreno. três dias lá no, no apartamento. Até lá eu arrumo um terreno para você, tá bom? Tá bom, tá bom. Tchau, tem muita coisa para absorver. Tchau, tchau. Bom, agora que a gente falou com o Apu sobre tudo aquilo, meio que a gente tem que falar com o Luiz para ele liberar a loja da ponte. Foi uma mentirinha amigável, é que eu preciso muito a começar a botar os meus planos da cidade em prática, endenizar imposto. Então por que não uma coisa que era ilegal e agora vai ser legal? Luiz, é o seguinte, eu conversei com o Apu e ele tem uma loja que vende artefatos duplicados. E como a loja da bruxa nem existe mais, não tem um por que não vender artefatos duplicados, que é o que ele tem. Eu não sei como ele conseguiu, mas eu chamo de duplicado. Eu consigo fazer com que ele venda no local normal de boaça e sempre nos dê 20% dos lucros. Você topa? Sim, mas cuidado. Não, pode deixar, achar, pode deixar. Aliás, 10 mil, tá. Bom, agora que já falou com o Luiz, eu tinha que falar com o Pedro, que pra minha sorte ele tá aí, ó, esperando pra eu gravar. Ele tava na churrascaria. Pera, eu tô vendo a LG ali. Ô, é. churrascaria! Cara, não é hora de churrascaria. Tem coisa séria rolando na cidade. Sim. Pedrux, toma. Que isso? É a sua colinha dos nossos planejamentos para a cidade. Ah, tá, tá, tá, tá, tá, Boa. Calma aí. Prontinho, LG. Cadê? Deixa eu ver aqui o que você mudou. Na Pedrux, tem mais Oi. dois pra você alterar. Toma. Pode ah, não, riscar a, novo, prefei um a prefeitura e o imposto. Pera, prefeitura? E o imposto. Caraca, eu não percebi, mano. Quando que você fez isso? Bom, nos últimos dois dias inteiros. Tá, eu sei que eu demorei um tempo aqui, mas há tanta coisa assim. É? É, churrascaria, churrascaria 24 horas, não, pelo jeito, né? O negócio de churrascaria é uma coisa importante. Eu não tava na churrascaria. Eu tava tentando procurar as pessoas aqui para avisar de um negócio. Peraí, deixa oh. eu marcar isso aqui tá, logo. Tá, tá. Marca tudo primeiro. Tá bom, LG, ó, tá feito aqui. Tem três coisas marcadas já. Deixa eu fazer uma cópia aqui para você né, também, para você ter um top Tá, então, ó, médico já foi, né? Uhum. Dinheiro já foi e, e prefeito já foi. De impostos e a prefeitura. Eu estou vendo que você fez. Caraca, que é. coisa enorme. <risos> então eu comecei a mostrar toda a prefeitura para o Pedro que tinha muita coisa e muito planejamento. Eu até consegui convencer ele a fazer a nossa sala, que dessa vez o Pedro vai fazer uma sala. Sério, já tava na hora, né? De qualquer forma, depois disso, o Pedro ficou de me mostrar o hospital dele. Parece que ele decorou o interior. Mas antes, a gente tem uma coisa mais importante para ver a base do Apu. Como vocês lembram, o Apu tinha falado com a gente e a base dele tava correndo um sério perigo ou correu um perigo. Bom, a gente vai descobrir agora. é Ele meio que deu uma mudada que eu não sei se o Apu chegou a mexer nessa parte. Agora são mas... estranha, né? É, na verdade, Aconteceu muita coisa aqui. Mano, porque tem uma floresta na entrada da casa dele. Cadê a casa dele? Não tava assim, não tava assim. Pera, Pelo? Um... Pedrux. Tá, você consegue vir pra cá? Uh, eu, te, eu, te, eu tenho a boia. Tá, P. L -G. Drux a base dele céu. tá basicamente assim. Eu acho que ele colocou essas coisas aqui pra dar uma disfarçada, talvez. Olha, tem até pro Uou. lado da sua casa. Ele colocou uma floresta? O... Eu não sei se foi ele, na verdade, ou se foi... O que aconteceu? Energia. Tá, primeira coisa, explodiram a base dele inteira. Ele falou pra você que tinha um OVNI na casa dele, né? Sim, eu ele me mostrou, ele eu, eu, le eu lembro. E é por isso que ele per perguntou que ele precisava de um terreno novo pra morar hoje. É, ele me falou que tinha um OVNI na casa dele, só que eu não dei tanta bola. E do outro dia, quando eu vim passar aqui pra ver se ele tava de boa e tal, se ele tava louco ou não, a base dele tinha sido destruída. Depois disso, Mano. eu conversei algumas coisas com ele, ele tava desmaiado. Eu levei ele pro hospital. Tá. E aí, eu consegui fazer com que ele morasse lá num apartamento. Inclusive, ele é seu vizinho e meu vizinho também, porque eu também tô morando lá. Tá nós três morando nos apartamentos. Mano, P Pedrux, eu... Tá, eu não depois tô, eu disso... Não, eu não tô me sentindo muito bem, Pedrux. Eu, com, LG, como assim? Eu... LG, vamos pra baixo, não LG. Sei. Você tá em Pera. cima da árvore, tá Pera. muito perigoso aqui. V vamos pro... V Vamos pro hospital, Pedro. Vamos lá um pouco. Estamos LG, chegando? calma. Tamo. tamo Cara, você tá, tá vendo as coisas tudo estranho? Não tá. Tá tudo muito, tá tudo muito diferente. Tá, para de olhar para cima, LG. Vem. Você tá perto do hospital? Vem cá. Tá, tá me vendo? Me segue. Vem cá, LG. Ah, oh, LG. Oi, você tá oi. Vendo? Calma oi. Aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Calma. A, aonde? Aqui, ó. Vem cá. Eu vou abrir a porta para você. Ah. Pode entrar. Tá. Calma. Tá. Entrei. Entrei. Tá. Esse que é o hospital. Esquece, não tem muito tempo para ver, só oh, vai entrar. Boa, boa noite. Nossa, tá, tudo, tá tudo estranho. Tá tudo estranho. Tá, calma, calma. Você já tá chegando aqui na sala. Eu já vi. Se... Tá. tá entra aqui Onde? Também. Entra ah. aqui nessa porta. Deita numa dessas camas aqui. Tá. Deita nessa essa mesmo, isso. LG, me conta, o que que aconteceu? Você tá bem? Você ficou tonto do nada? Eu, eu, eu, eu, eu, eu não sei, eu, eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo comigo, Pedro mas eu não tô me sentindo bem e... Nossa, tudo isso que tá acontecendo com a cidade tá mexendo comigo. Tá, você tá tendo, sei lá, uma crise de estresse, talvez foi isso que o Apu teve também, ele desmaiou e eu trouxe ele pra cá. É, seu olho tá esquisito, ele tá azulado, eu vou chamar o doutor, ele sabe tá, resolver isso. Tá, tá. doutor, seguinte, entra lá dentro, não posso fazer nada, agora é com você.